Oi meninas, amanhã é dia de copa, então eu vim ensinar pra vocês a fazer essa make aqui de copa Então já deixa seu like se inscreve aqui no canal, embora Bom gente, primeiro passo, você vai fazer um delineado verde Aí eu posso mudar a ordem de cores? Pode gente, pode nesse seu delineado verde, você vai fazer mais pra cima. Bom, gente, agora o próximo passo. Você vai pegar o um amarelo e vai fazer o delineado dessa forma. Ficou desse jeito. E agora eu vou vir com o meu pincel, esse aqui mesmo. E vou... Agora você vai vir com a tinta azul e vai passar por cima da metade do seu verde. Assim. Agora, gente, você vai vir com o seu verde... E vai continuar até aqui, perto do final. Nessa parte a gente não vai pintar, eu vou ficar verde mesmo. Ai, ah, Anne, se eu preferir, eu posso pintar? Pode. Agora é a hora das suas estrelinhas. Ah, eu, o amarelo, gente. Você vem com o seu amarelo e faz um tipo uma puxadinha de linha normal. Pronto puxadinha de linha normal e bola agora você vai vir com esse coisinha assim que é uma pontinha de ferro ou você pode usar o cabinho essa parte aqui de trás de algum seu pincel para fazer mas como eu tô com esse daqui eu vou usar esse tá bom mas os outros tá certo o que você vai fazer você vai fazer bolinhas e no caso, o que essas bolinhas vai representar, Iane? Vai representar as estrelinhas que tem essa bandeira. Isso daqui eu vou fazer dos dois lados, carro passando. Que no caso, essa coisinha aqui, ó, que é só um, uns risquinhos que você faz. Um risco amarelo. Esse meu amarelo tá meio pro verde. Então, eu vou passar outra camada em cima. Amarelo, depois do amarelo é o nosso verde. Gente, eu não sei se pra vocês tá escurecendo a imagem, porque o celular tá só com 20%. Azul. Tô dando uma apressadinha aqui, gente, que o celular tá descarregando, como eu falei, tá só com 20%. E fica desse jeito. Aí a gente vai só passar o nosso rímel e tá pronta a sua make, tá pronta essa maquiagem. Vou tirar aqui do tripé pra vocês darem uma olhada mais de perto. Pronto, gente, sua maquiagem está pronta. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal aqui se você gostou do vídeo. E é isso. Beijão! Então deixa seu like, se inscreve no canal. Tchau, tchau!